Estamos aqui na Praia do Barril, só para dizer meus amigos que aqui em baixo temos o index, podem saltar para a frente, se é muito extenso, a parte que vocês gostam mais gostam de ver ou que preferem ver, não é? My friends, we are in the Barrow Beach. If you want there is an index down here. You can press the chapters and choose what you like. Olá meus amigos, bom dia! Neste dia de, de eleições aqui em Portugal. Vamos até à praia do Barril, como podem ver. O areal aqui é imenso. É uma caminhada de cerca de 2 km para a Puente, chegando à praia do Amenu. É uma praia deserta, selvagem, que se estende por mais de 3 km. Hein? Até à praia da Barra Nova, que fica para aquele lado, como estão a ver ali. Na fuzeta, o menu pessoal no setor classificado como praia oficial de Naturismo. Isso é uma praia oficial, ninguém vai vos dizer nada. Estejam descansados, podem estar aqui à vontade. Pessoal LGBT, para quem quiser, pode vir para aqui que isto tem bastante espaço. Há sempre pessoas vestidas como eu passar por aqui, não é? Como é óbvio, mas pronto. Vem passar para o Praia do Barril, como sabem, a volta de um quilômetro para aqui, para este lado, onde estamos a ir agora, é onde começa a prática do naturismo. A maioria dos banhistas compra regras não é? No caso, ainda estou a cumprir, por enquanto. É um ambiente gay-friendly, para quem quiser fazer atividades nas dunas, gay-friendly, e não só, não é? LGBT, Metro, isso tudo. só pode caminhar nua aqui por vários quilômetros e nem encontra ninguém. O estacionamento ali daquele lado costuma ser pago, se tiverem sorte, se não... O estacionamento é pago, se vierem cedo pode ser que rega o lugar é vazio sem ser pago. A caminhada dura cerca de 15 minutos, é cerca de 1 km, desde lá atrás até aqui, já estamos na parte naturalista, daqui. Temos aqui as dunas, se para aqui fazer alguma atividade, a favor não pisarem as dunas, que é proibido. Tentarem caminhar pelos trilhos, não é? E se fizerem façam nas partes de Arboreda, nas partes de calcadas. Que é proibido, para ver uma pessoa despida, ali. A praia é enorme, estão a ver? Vemos aquele lado. A praia estende, estende, estende, estende, estende, estende, estende, estende. Olha, está lá ao fundo, está lá ao fundo. Nós vamos até lá ao fundo, mas está lá, está lá ao fundo. Tem aqui muito espaço para estarem aqui à vontade. Ninguém vos conhece? Podem começar aqui o nudismo. Naturalismo, né? Naturismo, como é que se chama isto? Estão à vontade para para experimentar de preconceitos e despedirem-se todos e correrem por Inus. Passa como o Zezé, Zezé Camarinha, não é? Petsam cream, baby. Façam aqui uns encatansos e boa sorte. Ou convidem alguém, vossos amados ou amadas, ou o que seja. Pronto, divirtam-se. É praia não, não vigiada, como sabem. Estamos quase. Mais 100 metros para a praia naturalista. Pledge naturalist. Naturalist beach. O resto não sei, não sei ler O que eu não Ora então, o comboio está ali. O treino stops there and you come to here. 1 km um depois da paragem de comboio por aqui e até ali, mais 100 metros começa a praia naturalista vamos lá a ver a praia naturalista pronto estamos na praia naturalista na, não há nenhuma indicação mas de qualquer maneira depois do sinal de 100 metros é, estou a ver só pessoas despidas aqui à volta é, e eu pronto ou não? me também despir não é? é vou-me despir aqui em direto então vou-me despir como é que estava a dizer mas, mas pronto mas isto, no YouTube, se calhar não posso colocar aqui em outro mas posso mostrar como é que eu sou nu. De qualquer maneira, para os curiosos, aqui estou eu. Como é que sou nu? Hum? Estão a ver? Pronto, agora já sabem. E, então, já estamos todos nus. É, vamos ver se temos sorte. Tenho aqui já uma maçã para a Eva. Vamos procurar ver se encontramos aqui a Eva, como um paraíso. Eva ou as Evas? Vamos ver se temos sorte. Desejem-me sorte. Duas Evas, né? eu sou hétero, né? Nada de confusões, meus amigos, nada de confusões. Do not mistake me, I'm Metro. Ok? Vamos lá ver se apanhamos alguma maluca ou maluca que não morder aqui a minha maçã. Vamos ver se temos sorte. Uma eternidade depois... E estamos com sorte, meus amigos, estamos com sorte. Como sabem, como vem o meu equipamento, a é? minha bolsinha, a toalhinha para vocês não poderem verem em casa, né não, é? Senão, opa, Depois é uma correria aqui à praia, a minha pergunta, pronto. Era é pior que vocês é camarinha toda então aqui é a minha pergunta de mim, que no é meu é, Como sabem, eu cheguei aqui sozinho, não é? Como vocês sabem, não é? Pronto, estou aqui a ver como é que eu cheguei sozinho. E já, já encontrei aqui duas malucas. Encontrei a primeira maluca e a segunda maluca. Estamos três e vamos três felizes aqui para.. Esta duna, não, não posso mostrar, não posso mostrar, não sejam marotos, não sejam marotos. Espero que tenham gostado deste vídeo aqui nesta praia magnífica. em um beijo até para todos vós que agora vamos divertir para ali. Depois de muito bate-boca, temos aqui muitas conchas. Pode levar uma recordação se quiserem. Olha, conchas tão bonitas, temos aqui. Hein? É só na parte do menu, olha para isto. Conchas bonitas para os vossos aquários. Tem as coleções. Tanta coxinha bonita. Olha para isto. Olha para esta, olha para esta concha. Tão, tão e é esta. Caminhamos aqui sobre as conchas. A areia. Vamos assim à areia, como estão a ver. é branquinha esta parte é toda nudismo viemos lá do fundo e e acaba a praia Vou ver é muito, muito espaço para, para andarem. Vão aqui à vontade. Vamos lá ver água. Água transparente? O que é que acham disto? Água transparente. É, Consegue-se ver bem? é um espetáculo meus amigos mais uma coxa, mas a coxa está bonita também aqui fica perto de Faro, por isso é aterrarem no aeroporto e vinham até cá perto do aeroporto de Faro, não é? tem escala em todo lado venham para o Mising Jet, hago coce de Lisboa, do Porto, podem vir até aqui as conchas muito agradáveis passeio Ou podem verificar estamos na zona de pessoas naturismo de pessoas nuas sozinho do mar espetáculo não sou o único que estou aqui a infringir a lei, veem a é? mais pessoas a caminhando agora aqui à minha frente ainda vou apontar a máquina para as pessoas porque é uma falta de educação já está aqui a filmar, já é, já é educação, falta de educação não é? mas apreciem a paisagem, estão a ver aqui à vossa volta esta praia é toda de mim mesmo Gravar, tá gravando, tá? Tá gravando. Mm. Linda paisagem, não é? Água tão bonita, e cristalina. Já estamos a sair da praia de naturismo. voltar a cabra que está, estão de pessoas despidas, ainda queremos filmar las não queremos ser mal educados. E ainda não existe nenhuma lei que nos proíba de, filmar, de filmarmos nós próprios, não é? Olha é mais uma coisa bonita, esta aqui tem que voar, Ei, vamos lá ver, temos outra, vamos aqui só estão bonitas as vossas coleções como recordação estas são de borla está ao longo de toda a praia temos aqui muitas conchas mas ali em cima como estão a ver ali em cima é só conchas Uma concha. Esta está partida, não vale a pena. Muitos corpos, muitos corpos belos aqui, muitas beldades aqui despidas. E eu, por outro lado, aqui não há Mirones. Esteja a vontade que aqui não há Mirones. E acho que um o único sou eu mas não Estou aqui a mirar, estou aqui só a filmar a mim e a o próprio não as pessoas aqui oh, custam-se a ver nesta máquina desfocam muitas coisas ao longe e também já acima da praia de nudismo. Esta praia já não é naturalista, olha é mais. Mais conchas aqui, mais conchinhas. esta Vamos ver. Vamos ver. Já a mão cheia, muitas recordações Podem trazer os vossos filhos para aquele lado ali, não é? Aqui para trás não, que esta parte é, de, é naturismo, como já tinha dito tem Mais conchas Dá a pena apanhar mais, não mais logo já não consigo que é mais A praia tem uma sede e uma uma entrada e uma saída Por causa das regras do Covid-19 Neste momento Vou terminar no fim deste mês de Setembro e pronto, Espero que tenham gostado